aqui de Trindade, Goiás, Brasil. Vamos filmar hoje um pouquinho do Natal no município interior do estado de Goiás a cidade de Trindade, tá? Não esqueça de deixar seu like e fazer um comentário apoiando o nosso trabalho. Vamos lá dar uma voltinha então. O trenzinho da Alegria, ó. tá pronto para sair. Todos os anos tem o trenzinho da Alegria. O policiamento SMT está presente. Olha só, as luzes foram inauguradas uma, um outro dia. Olha o trezinho da alegria. É a diversão do povo de Trindade, a alegria das crianças. A praça está toda iluminada. Branco e dourado, aliás, o prato e dourado, o vermelho e dourado, o túnel de luzes bem no centro da praça. Olha só que lindo. Os Miriam e Wilson estão comigo, meus filhos. Vamos ver agora. Hoje não está muito cheia, ah, nós estávamos esperando a chuva passar, aqui chove todos os dias. Polícia Militar presente, como sempre, dando apoio à segurança ao cidadão de Trindade. Então, eu comecei uma exposição de calçada com todos os artesanatos natalinos que eu havia confeccionado e... Não tem como fazer, nem a exposição. É montar a exposição e ter que fazer a retirada. E, às vezes, a gente tem que retirar rapidamente para não molhar todos os artesanatos. É uma coisa, assim, bem difícil. A questão da economia, a questão do trabalho nos municípios interioranos de Goiás não é uma questão de fácil resolução. Né? Não é o primeiro município que eu estou... É, no qual estou vivendo com meus filhos, é o terceiro. né? Então nós temos muito conhecimento em relação às dificuldades de trabalho e a tudo mais. Mas vamos perseverando, né? Vamos permanecer aqui até a resolução das nossas questões familiares e pessoais. Vamos ver aqui o túnel, estou dentro do túnel de luzes. Ah, Olha a Papai árvore, todo enfeitada, olha os quinhentos, dourados, olha. Eu não sei se eu posso dizer que é branco e dourado ou é prata e dourado, mas eu me lembro quando eu era mocinha, isso não tem tanto tempo assim, que naquele tempo a gente escolhia, ou dourado ou prateado, né, para as festas, os finais de anos, para sandália, para combinar com, com traje de, a rigor, um traje social. Hoje, na criação, na criatividade, principalmente na talina, tudo se mistura, tudo é permitido. E fica bonito, né? O que é mais importante, que combina. E mesmo que destoasse, ainda poderia ficar muito bonito. Vamos continuar andando aqui as barraquinhas com ofertas diversas, né, de diversão, de lazer, principalmente para as crianças olha o tanque de bolinhas olha, escorrega para as crianças, pula-burra, escorrega tudo o que? Para a criançada não falta os brinquedos, nem as brincadeiras e o lazer.